Saudações, dele, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu eu sou Caio Nobre vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso sim, meus amigos, nós teremos mais novidades aí sobre essa franquia de luta da Capcom no final deste mês, pois ele estará presente em um evento aí muito conhecido pela galera né, que é a San Diego Comic Con 2022 e no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai mostrar para vocês aqui tudo o que podemos esperar e o que foi divulgado né, até então que nós teremos lá no evento para o Street Fighter 6 Então já deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meus amigos, seguinte, Street Fighter 6 estará na San Diego Comic Con Como vocês podem ver através desse tweet aqui que foi revelado, né, que foi divulgado recentemente no perfil oficial aí do jogo, saca? E aqui tá dizendo o seguinte, ó. Street Fighter VI está chegando às ruas ensolaradas da San Diego Comic Con em 2022, de 21 a 24 de julho E lá nós temos uma demo jogável, obviamente para quem estiver no evento lá vai poder experimentar o jogo jogando com Ryu, com Chun-Li, com Jamie, com Luke e tudo mais O Gaio não estará pre presente pelas informações que eu peguei aqui Vamos ter lá criação de grafites digitais e fotos e também um painel do desenvolvedor. Essa parte aqui do, pai, do painel do desenvolvedor, que é bem interessante para nós, pessoal, porque é aí que eles costumam dar detalhes a mais sobre o jogo, se aprofundar na parada ali e até mesmo trazer algumas surpresinhas para nós. Quem sabe ali um personagem novo, um Ken, uma Kemi, que a gente está muito louco para poder ver aí como é que está o design e o gameplay desses personagens, além de outros né, que eles podem pegar e passar na frente, parece que a gente já tem uma Kimberly remake confirmada de acordo com o que a gente viu em imagens oficiais que foram reveladas, a gente trouxe vídeo aqui no canal também, eles podem trazer personagens novos, nunca antes visto também, que irão integrar com Street Fighter 6, mas a gente tem aqui esses três tópicos, né, vamos dizer, que estarão lá marcando presença no evento para que a galera possa conferir e se divertir com Street Fighter 6. Mas não para por aí, porque nós temos mais detalhes E nós temos também mais um evento Além da San Diego Comic Con Que vai estar coladinho ali com esse Que a gente vai comentar daqui a pouco também especular um pouquinho Eu vou até trocar minha tela aqui, ó Pra gente poder conferir no Gameplay de Street 6 Enquanto a gente vai aqui nos detalhes Com relação ao evento da San Diego Comic Con Aí, além disso dali que eles comentaram Da demo jogável, né? Pra gente poder conferir os personagens e tudo mais Eles dizem que é o seguinte, ó Dê uma passadinha na nossa sessão de fotos, onde você pode assistir a criação ao vivo do grafite digital desde a abertura do show até as 13 horas. Em seguida, faça uma pose para a câmera na frente do grafite recém criado com cenários de Street Fighter 6 até o final do show, ou seja, até o evento fechar. Faça um Hadouken para a câmera ou sua melhor impressão das pernas relâmpago da Chun-Li, que é o Spinning Bird Kick no caso. Publique suas fotos nas redes sociais, certifique-se de nos marcar no arroba Street Fighter e usar a hashtag Street Fighter 6. Como você estará entrando em um bolsão de Metro City, que é a cidade do Street Fighter, né? Os grafiteiros marcarão uma sessão do stand e exibirão seus trabalhos para todos verem. Haverá uma obra de arte diferente criada a cada dia na Sandia Diego Comic Con e as peças finalizadas também serão postadas em nossos canais sociais. Olha só que da hora! E aí eles entram aqui na parte do painel do desenvolvedor. Ó. Finalmente, um painel de desenvolvedores acontecerá, onde os membros da equipe de desenvolvimento farão um mergulho profundo nos personagens revelados e fornecerão mais informações sobre como Street Fighter 6 está sendo desenvolvido. Também apresentaremos curiosidades durante esse painel, onde você poderá ganhar alguns prêmios de nocaute, ou seja, alguns sorteios, algumas coisas que eles devem fazer assim, né? perguntas e respostas, talvez... Fique atento para mais informações sobre a data e hora deste painel. E aí é o seguinte, meus amigos, vocês viram aqui que eles vão trazer algumas coisas bem interessantes nesse painel de desenvolvedores principalmente, essa parte do grafite eu tô muito louco para poder ver as artes que eles irão divulgar, que eles vão fazer a cada dia lá da San Diego Comic Con e tudo, mas esse painel de desenvolvedores aqui ó, é legal porque eles vão se aprofundar em cada um dos personagens revelados até então, ou seja, o Gaio pode entrar nesse meio também, porque ele já foi um dos revelados, saca? E aí eles devem falar um pouco mais das mecânicas, qual a ideia deles e tudo mais. Inclusive a gente tem mais um vídeo para poder trazer para vocês de Street aí sobre o diretor falando como ele quer que o Street 6 se aproxime mais do que foi ali os antigos, Street 2 e tudo mais. A gente vai entrar sobre isso nesse, nesse assunto melhor né? em um, um próximo vídeo para vocês. Mas com base nisso daqui, cara... Esses painéis de desenvolvedor, além deles falarem profundamente sobre o jogo, mecânicas, personagens e tudo Eles acabam reservando, não é um negócio que é 100% Mas pode acontecer deles de tirarem um espacinho ali Para poder no final trazer uma surpresa para quem tá ali e para quem está assistindo o negócio de fora também Ou então depois divulgar nas, nos canais oficiais de games aí que eles devem ter parceria um personagem, algum trailer, alguma coisa assim para já deixar aquele gostinho a mais pra nós Além dessas informações mais profundas Então, entendeu? Então assim, eu acho, não vou confirmar 100% que a gente pode acabar vendo ali Um trailerzinho de Ken Um trailerzinho de Kemi, Kimberly, não sei Algum outro personagem Porque a Kimberly Nós já vimos ela aparecendo No final do trailer oficial lá do Street Fighter Que ela passa bem rapidamente lá no telão Mas é possível a gente ver E nós já mostramos ela também Naquelas brackets da imagem oficial lá do World Tour Eu acho que é do World Tour, né? Que a gente chegou até a dar um zoom Nos cantos direito e esquerdo A gente vê nas brackets lá o nome Kimberly E ela aparece no telão Pode ser também um personagem que eles vão mostrar, não sei. Eu queria muito que eles mostrassem pra nós o Ken, mas vamos esperar e poder ver o que vai acontecer. O que a gente sabe é, nós teremos sim mais novidades Street Fighter 6 no final deste mês com com certeza mais gameplays também para a gente poder trazer aqui no canal e apreciar porque eles vão levar uma demo para lá com certeza a galera que vai para o evento alguns pelo menos devem ter a possibilidade de capturar mais entendeu eles devem mostrar outros tipos de gameplay diferentes quem sabe até cenários diferentes eles apresentam para nós então teremos sim conteúdos novos para a gente poder trazer no canal para vocês e como eu disse no início do vídeo nós teremos mais um evento aí bem coladinho, cara, com a San Diego Comic Con, porque ela vai acontecer de 21 a 24 de julho, como eu comentei com vocês, né? Mas nós temos aí já no início de agosto, pessoal, a Evolution 2022, que é o maior campeonato de jogos de luta, né? Um dos maiores que acontecem todo ano. E o Street Fighter V vai marcar presença e é uma marca registrada, vamos dizer, né? Uma certa assinatura da Capcom. Quando tem jogo novo assim, eles aproveitarem esses eventos de grande porte para poder apresentar também algumas novidades para gente. Então eu acredito, acho, agora eu caio aqui achando mesmo, né? Na minha humilde opinião, que além da San Diego que vai trazer novidades para nós, eles podem usar a Evo também para poder, caso não revelem um personagem na San Diego, revelar um personagem novo para nós, ou mais de um, né? Na Evolution 2022. Antes da, da parte final ali do top 8 do Street Fighter 5 que vai acontecer no evento ou até mesmo depois. Então, cara, nós teremos sim muitíssimas novidades aí de Street Fighter 6 acontecendo dentro do final de julho e início de agosto. E com certeza, cara, eu acho sim, eu acho sim mesmo assim, eu tô quase 100% de certeza que eles vão aproveitar para poder trazer um trailer de um personagem novo para gente, sacou? Porque o jogo ele está marcado para poder ser lançado no ano que vem, no primeiro semestre, eu acho que no primeiro trimestre, eu acho que vocês comentaram alguma coisa disso aí do, do, de 2023, né? Então assim, eles têm um bom tempo para poder revelar muitos personagens assim até o lançamento oficial. Se eles pegarem para poder revelar um personagem a cada mês, dois personagens a cada mês, cara, acho que bate certinho até chegar a data de lançamento lá, então assim... Se eles trabalharem bonitinho aí, cara, a gente pode ter novidades de Street Fighter 6 todo mês e, obviamente, nós vamos trazer tudo aqui pra vocês no canal. Então, espero que vocês tenham curtido esse videozinho, meus amigos, trazendo essas novidades aí, né? Desse de Street Fighter 6, na verdade, da San Diego Comic Con, que ele estará lá, que terá novidades sobre o jogo. Comentem aqui embaixo as suas expectativas sobre isso, o que vocês esperam, o que vocês acham que vai aparecer lá. E eu vou adorar demais ver os comentários de cada um de vocês. E vamos ficar aí nas expectativas. Porque o Meia Lua estará de olho em tudo que acontecer na San Diego. E também na Evolution. Vou ficando por aqui então meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. <coughs> Novamente não se esqueça de deixar o seu likezão aí. Se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Que isso é muito importante. tá? Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. E... Fui meus amigos.